acordou fala galera do meu canal beleza mais um vídeo aqui pra galera e vamos lá galera se inscreva no meu canal comente compartilhe dá aquela focinha bruta e vamos lá para mais um vídeo Do clássico, jogar sozinho, vamos lá. É isso aí galera Vamos lá para mais um vídeo no canal A Denilson Games Galera comente aí que no próximo vídeo aí a gente faz Onde vocês se querem que eu pulo é Só comentar lá embaixo na barra lá de, de comentários Que eu vou ler e vou pular não. Se vocês gostam de ver a bagaceira, eu vou pular e aqui, mano, no meio do povo vou aqui ativar o. <risos> vou ativar o modo saiadinho Eita! Tivam no modo saiadinho aqui. O pegam e vamos que vamos. Cadê a arma? Cadê a arma? Cadê a arma? Okay. Eita! Vamos pegar aquele ali que tá que caiu ali. Vamos ver onde cadê ele? Doze, peguei o facão da morte. Olha, rapaz, o que temos aqui, Hehehe <risos> Thompson. Cadê o gafanhão da mórtica? Aquele cabeça de pomba Aquele gafanhão que tava aqui embaixo Geli. o dinossauro Rex peguei o facão da morte um kit de vida observação mais um gelinks um facão Eu vi um camarada caindo por aqui, mas ele não está aqui, galera. Vamos, vamos na captura deles, vamos na captura deles. Ó! Oh. Que de. Sai do meio. Constatei que não tem ninguém por aqui. Achei uma mochila. Peguei aqui, ó. pau olha só quem, ó. Olha só o que eu pequei. Eu vou pegar ela, rapaz. Olha aqui. fiche Opa! Deixa eu ver, ativar aqui o modo Ninja! Super Sarim! Pula aí, cabeça de pomba! Galera, não se esqueça de se inscrever! Ativar o sininho que aí a gente manda vídeos! YouTube identifica é que você gostou do vídeo. Vamos lá, desses cabeça de pomba. Vê vocês, eu vou nessas capturas Só tem 12, hein? Só tem 12. Será que vai dar boia? Cadê essas cabeças de ponta? Eu sinto que eles não estão tá por aqui Nossa, vendo não matei ninguém hein? Ah não, doido Opa, não Meu Deus do Céu! Não vai ter ninguém aqui, Ai, não é possível! Meu deus do céu, já andei 10 quilômetros, não achei ninguém. Será que foi abduzido? Só tem 7. Os caras tão brabo mesmo. para sair de onde está Eu tô te vendo. Mas eu não vou pôr meu carão não. Porque vocês é do mal. Cadê tu? bande de cabeça de pomba. Eu só usei para confundir. Opa! Um Sinto muito. Vai com Deus. Ah, tô te vendo. Tô te vendo. Ponta a cabeça, põe a cara no sol. Vai. Tô te vendo Gente, qual que vai ser? Ah põe a cara no sol rapaz que não gafanhoto é isso aí galera valeu não se esqueça se inscreve e ative, ative o sininho e compartilha daquele like monstrão falou